Em primeiro lugar, agradecer aos quase 3 mil peticionários que, que aqui trouxeram esta, esta questão importantíssima um, e, que, e que demonstraram que um, nestas, uh, nesta, nesta questão, como em muitas outras, a mobilização é importante. Saudar também todas as pessoas que, desde o primeiro dia do mandato, se têm mobilizado em defesa daquilo que é uma visão de cidade, que é uma visão de cidade na qual sim, se podem incluir todos, na qual todos podem participar e todos podem, e todos podem ser ouvidos e uma visão de cidade do futuro e não dos anos 60. Assim, a, a Almirante Reis, como já aqui foi dito, tem vários problemas. Tem um problema de espaço público, tem o problema de ser a avenida da cidade com mais atropelamentos, tem um problema de atravessamentos e passadeiras, de mobilidade de, de circulação das pessoas com mobilidade reduzida, de ruído, de poluição, de iluminação, de ilhas de calor. O problema da Avenida Almirante Reis não é, nem nunca foi, a ciclovia. Um, e, e continua e continua a não ser. Isso tem ficado cada vez mais claro. Tentou-se à volta de, do, tema de, do tema da ciclovia criar uma polarização e criar trincheiras na cidade e, eu, e nós compreendemos que isso possa ter... Uh, efeitos comunicacionais e políticos interessantes uh, à, à altura para, para o Sr. Presidente da Câmara e, ser, e serviu certamente esses interesses, não serve os interesses da cidade, não serve os interesses das pessoas que ali vivem. Uh, a solução que foi apresentada pelo Presidente da Câmara rapidamente se demonstrou que era uma solução que não resolvia e, pelo contrário, ainda ia agravar os problemas uh, que já existem na, na, nesta avenida. Foi uma solução que desde os bombeiros uh, que de, claramente disseram que, que iria prejudicar a circulação das ambulâncias até à própria direção de, de mobilidade. A Câmara Municipal de Lisboa foi uma solução que foi, que foi rejeitada. E portanto... Uh, apesar de uh, esta polarização, como, como muito bem disse o Sr. Presidente da Câmara, ser apenas exclusivamente da sua responsabilidade, também uh, é preciso saudar quando, quando se toma este, esta decisão difícil de a assumir e de dar um passo atrás, e também para isso contou a mobilização de tantas pessoas em torno desta ciclovia, contou também, uh, é preciso também, é também dizê-lo, o esforço do Bloco de Esquerda, da do Livre e dos do Cidadãos por Lisboa, que na Câmara Municipal de Lisboa apresentaram uma proposta para que uh, a Almirante Reis fosse objeto de um, de, um, de um verdadeiro processo participativo, coisa que até agora nunca aconteceu e é precisamente isso que nós temos que discutir. É o futuro, é o que é que nós queremos para aquela zona, não apenas a ciclovia, mas toda a avenida, não só esta avenida, e não pensar esta avenida isoladamente, mas também a sua ligação na Praça do Chile, na Moraes de Soares, a sua ligação à Penha de França, a sua ligação também à Zona Ribeirinha e o que é que queremos para a Baixa, se o projeto da ZER vai ou não avançar, que é uma coisa que continua a constar, do, por exemplo, do plano de ação climática da Câmara, mas que simultaneamente o Presidente da Câmara diz que, diz que não vai avançar com ela e, portanto, aquilo que, efetivamente, é preciso é sair destas trincheiras que uh, a campanha eleitoral uh, quis trazer e discutirmos o, o que é que se quer efetivamente. E nesse sentido, o Livre também apresentou uma proposta para, para, para este debate, que é uma proposta que, que queremos discutir com, com toda a cidade, para transformar esta avenida numa avenida segura, acessível e arborizada, porque efetivamente, e como disse muito bem uh, a senhora deputada do CDS, é preciso fazer escolha. Não cabe tudo na avenida e é preciso fazer escolhas, a questão é que escolhas é que nós queremos fazer e é exatamente isso que nós estamos, que nós estamos aqui a debater e num regime democrático as escolhas fazem-se por maioria e a verdade é que a maioria uh, desta Assembleia... Estava, está e, e, e espero que continue a estar a favor desta ciclovia na Almirante Reis. A maioria da Câmara Municipal de Lisboa uh, continua a estar a favor da ciclovia da Almirante Reis e é precisamente isso que nós também continuaremos a defender. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.